E vamos falar do que rolou nesse dia 8 dessa viagem, dia 25 de novembro Tô tentando voltar aí confuso, normal E eu consegui dormir 1h30 da manhã Porque às 7 horas da manhã eu tinha uma consultoria também Tive que trabalhar um pouco nesses preparativos da Black Friday. E hoje também foi dia de fazer o um master com a Beatriz e a Alina. Já no final da viagem delas, né? Então, cara, elas estão tipo andando de boaça, pegando os três tranquilo, comprando tudo sozinha. Então, vocês veem que <risos> realmente ó, o curso funciona, dá essa liberdade pra vocês fazerem as coisas por conta própria, né? Eu saí daqui, né? Então, eu peguei a manutela em direção a Harajuku. E aí cheguei lá e encontrei elas no meio de Dingu E aí a gente rodou um pouquinho lá no meio de Dingu E depois a gente foi pro Yoyoke park O parque tá bem bonito, mas eu acho que ele é mais bonito na primavera, sinceramente. E aí a gente sentou lá, lá ficou conversando, batendo papo e elas me contando, assim, dos perrengues que rolaram, é, das coisas que elas fizeram, dos destinos visitados, do quanto elas andaram, falando que, nossa, em questão de andar, realmente, quem não tiver um preparo físico vai, vai sofrer um bocado nessa viagem. E depois fomos para Takeshita, né? E aí, da Takeshita, a gente só passou, mas parou para comer um creme, que elas falaram que tinha gostado gostar tanto de sorvete, que eu falei assim, vocês já comeram creme? Aí elas falaram assim: não, eu falei, então vocês têm que comer o creme. E aí a gente foi lá e realmente elas adoraram o creme. <risos> e como elas já estavam sabendo fazer tudo, já tinham feito quase tudo, perguntei para elas assim: cara, o que, que tá faltando para vocês? O assim? que, que falta que vocês. Falaram assim: nossa, isso aqui a gente queria fazer ainda não fez. E elas falaram assim: comer duas comidas, o aguio e chabu Shabu A gente ia para um restaurante de chabu Shabu que tinha ali perto. Só que no meio do caminho a gente deu de cara com o um restaurante de o né Ele se chama Kyoto Beef. E ficou mais ou menos 3.070 ienes por pessoa Até que eu não achei caro para um Wagyu E aí é bem bacana assim porque no menu eles têm dizendo como se come o Wagyu Eles têm carne americana e só um prato é o Wagyu japonês Então tem que escolher o prato certo de lá a gente seguiu para o Tokyo Plaza, que elas queriam tirar aquela foto, sabe, onde fica tudo refletido. E aí já ficou uma outra dica prática, importante, no outono, evitar ir no horário da tarde, porque o sol fica entrando ali e aí é difícil ficar uma foto muito boa, né, talvez deixar para ir à noite ou ir de manhã, que o sol está atrás do prédio. De lá seguimos para a Apple Store da Omotesando e tivemos uma agradável surpresa de uma atendente chamada Chris que é japonesa, mas fala japonês, fala inglês, e ela tem uma amiz do Brasil, né, então Ela entende o português e fala algumas palavras Em português, então foi bem bacana Esse atendimento com ela, já fica a dica Que a Apple Store da Almoteçando não tem Mais Tax Free desde o verão desse ano Mas mesmo assim, apesar de não ter O Tax Free, a média de preços Fica 50%, pelo menos Mais barato do que os valores do Brasil e aí depois disso a gente saiu de lá e foi no Design Gallery, que é uma galeria de arte que tem ali em Harajuku E a entrada é gratuita, tem muita exposição de artistas e mais legal é que os artistas eles ficam lá Às vezes você pega um artista pintando ou desenhando e tinha uma exposição lá de quadros assim realistas Fantástico, fantástico, muito lindo! E a gente ainda foi num café chamado Anakoma Café e foi sem querer, assim, não tava prevista cenar com uma café, mas assim, enquanto a gente tava na fila do restaurante, bateu um post pra Beatriz, e aí a gente olhou e falou, nossa, que legal. E a ideia desse café é que você não encontra nenhum humano. É muito bonitinho, gente. Você chega lá e você tem uma mãozinha de um bicho na parede, e aí todo, toda a comunicação é só com essa mãozinha. É fantástico, isso assim, é muito divertido. É, não é um lugar barato, nossa, eu achei caro, só que é pra visitante de primeira viagem tem 50% de desconto. Então, por exemplo, eu tomei um remonti e saiu por 700 em o que já é um pouco caro né? Ou seja, o valor normal é 1.400 ienes, caríssimo. Mas assim, o atendimento é muito legal, é divertido mesmo. E por uma surpresa, assim você pega o seu copo e depois ele manda uma bolsinha por baixo, numa porta secreta. É... Foi divertido. saída de lá, a gente estava indo já em direção à estação para voltar para Eno A gente passou no Information Center de Harajuku, porque tinha a placa lá de troca de moeda e a Lina estava precisando fazer câmbio. E aí... Olha que agradável surpresa. Descobri que eles têm ingresso promocional. Então eles estavam com uma promoção atual de, do Nico Edomura. Como eu já ia pra lá foi ótimo, né? O ticket saiu de 5.800 por 4.700 ienes. Então foi um desconto bem legal. É bacana você visitarem esses centros para aproveitar não apenas as promoções, mas também quem quiser comprar alguma, algum produto regional de algum lugar que não foi ou pegar informações de outras províncias menos conhecidas, vale a pena visitar também. Aí chegou. Pegamos aí no telar nós desceram na Mine Station, desceram aqui na Okachimati Station, que é mais perto pra mim. E é isso! Com isso a gente encerra o dia de hoje, Acompanhe os próximos dias pra ficar ligado no que tá acontecendo aqui no nosso dia de viagem no Japão. Já